Nascido em Luanda em tempos de pandemia, o Cine Geração assinala esta semana uma data memorável, celebrando o cinema africano e angolano, numa cidade onde a oferta é pouca, mas o apetite é imenso. As duas salas ao ar livre do Cine Geração estão na mesma casa, onde está também sediada a produtora Geração 80 e a livraria Kiela, do escritor Onjaki, e começaram em 2020 por receber amigos e pessoas ligadas ao mundo do cinema e das artes. A mensagem foi-se espalhando, as restrições da Covid-19 acabaram, Amigo foi trazendo amigo e o Cine Geração foi ficando cada vez mais cheio, com cinéfilos, artistas e curiosos, angolanos e estrangeiros de todas as idades, hábitos de um programa cultural na cidade de Luanda, mas também do ambiente descontraído que os mentores do projeto quiseram dar aquele espaço que tem capacidade no total das salas para 180 pessoas. Nós estamos hoje a completar a edição 100, estamos há 100 semanas a apresentar filmes angolanos e africanos e basicamente em 90%, porque também começamos no início, mas eu posso dizer que 80 a 90% das, das sessões nós temos sempre a casa cheia. A ideia era realmente ter um espaço de celebração do cinema angolano e do cinema africano e ao mesmo tempo sermos nós a controlar um pouco a, a, a decisão de como nós podemos exibir os nossos filmes no nosso, no nosso país visto que temos alguma uma dificuldade. A ideia foi fazer uma curadoria de filmes angolanos e filmes africanos e todas as quintas-feiras às 18 horas juntar um grupo de pessoas sejam pessoas eh, cineastas, pessoas do teatro, pessoas da política, enfim pessoas para de alguma forma puderem assistir um conteúdo angolano e africano, visto que são conteúdos que como é que eu posso dizer, acho que em Angola nós não temos acesso a esse conteúdo de uma forma muito facilitada, porque também tem aqui a ver que, às vezes eu costumo dizer, é como se nós vivéssemos numa ilha não é nós somos lusófonos no meio de países francófonos e anglófonos, não é? e que são os países que mais conteúdo africano Produzem. Então, a ideia desse espaço também é essa, não é? E nós vimos a busca desse conteúdo e partilhar esse conteúdo com, com, com o público angolano. Luanda ainda tem antigas salas de cinema como a Karl Marx e o Ciné Atlântico, mas os espaços abandonados há muito deixaram de exibir filmes. Luanda tem muitas salas de cinema. O que acontece é que as salas estão abandonadas. As salas existem, elas não têm condições para exibição de filmes. Sim, é, é, é também é também uma é, é também um posicionamento claro, né? Já que as salas que existem e podem ser exibidos filmes são salas em que têm o seu próprio como é que eu posso dizer a sua própria política e muitas das vezes para não dizer quase sempre, essa política não passa pela prioridade de conteúdos angolanos e africanos. Daí nós tomamos essa, essa decisão, por um lado. Por outro lado, também para contrariar aquela afirmação de que o angolano eh, não, como é que eu posso dizer, não quero usar muita expressão não gosta, mas o angolano não é consumidor de conteúdo angolano e africano. Isso não é bem verdade. Eu acho que o angolano não, não é consumidor do conteúdo angolano e africano, porque esse conteúdo não aparece, a oferta desse conteúdo não é facilitada. A projeção de filmes é sempre seguida de um debate em que o público aproveita para discutir os filmes com realizadores, atores e produtores ou abordar temas como o colonialismo, a música, a política, o desporto ou a saúde mental, que estiveram em destaque em algumas sessões temáticas. Desde que estou cá há dois meses, tenho vindo todas as quintas-feiras a ver as curtas, principalmente. Uh, e gosto muito, tenho gostado imenso e portanto tenho voltado sempre e tenho trazido amigos, o ambiente é ótimo, conheço algumas pessoas que são da casa mesmo e é um sítio onde eu me sinto muito confortável e tenho visto cinema africano muito interessante Sou frequentadora, sou vizinha e sinto aqui desde 2020, desde o início da pandemia porque era o alívio perfeito porque eu acho que a pandemia realmente trouxe a valência para a cultura que nós já não estávamos a dar antes então, acho que é um motivo que muita gente veio para cá e percebeu o quanto é importante a cultura é para nós. Ainda que seja difícil fazer cinema, porque é caro, Negoi acredita que é a quantidade que leva ao crescimento e que possibilita que os filmes exibidos em espaços alternativos passem o patamar das salas de cinema ditas normais.